A editora Periferia Tem Palavra é uma iniciativa de impacto social voltada para a difusão e publicação de autores negros e periféricos. Já a Conto de Fadas Periférico nasceu em 2015, através do trabalho de arte e educação desenvolvido com o resgate de brincadeiras, oficinas lúdicas e poéticas, tendo como objetivo impactar as crianças e famílias das comunidades da Baixada Santista. Os dois empreendimentos, cada um em seu universo, trazem as incríveis histórias da Lua e do Nego Panda. E entre seus axés, andanças e poesias pela vida, passaram por aqui para apresentar um futuro dos sonhos e nos ajudar a tecer caminhos e encruzilhadas que contam um pouco da história dos nossos cinco anos. Eu sou a Lua, sou poeta, arte educadora, Societa Tia da Pintura, como eu gosto de ser chamada. Meu trabalho é voltado para as crianças, através de resgate de brincadeira, ocupação de chão e encantos do brincar. Contação de história e leitura, desenvolvo um projeto de literatura antirracista, voltado para o protagonismo e empoderamento das nossas crianças negras. Através da Biblioteca Comunitária Contos de Fadas Periféricos, começou um sonho, um pequeno cantinho de casa, que hoje é uma biblioteca e uma das maiores bibliotecas de educação antirracista do Brasil, com núcleos espalhados por várias cidades da Baixada Santista, reconhecida nacional e internacionalmente, desenvolvendo um trabalho de acessibilidade e leitura, distribuição de livro e produção de conteúdo antirracista. Como toda boa semente germina, nossa semente germinou, virou um lindo girassol, que através da polinização gerou um lindo jardim de girassóis através do encantamento das palavras. Um homem preto que conquistou todos os seus sonhos, poeta, professor, engajado na luta antirracista, capoeirista, pai, amigo, cachaceiro, esse sou eu, nego panda, um homem negro, livre do sistema e feliz. Sou poeta da boemia, sou sambador, um homem negro, vivendo na diáspora, Louvando e honrando meus ancestrais, sigo minha caminhada. Sucesso para mim não é 10 mil livros vendidos, sucesso é cada livro que eu vendo para um irmão meu. Não ser só um enfeite na prateleira, cada livro meu é manual antirracista. É uma homenagem aos orixás, aos capoeiristas de mestre Bimba, a pastinha. Sou professor com muito orgulho e leciono, acredito na educação transformadora de Paulo Freire. Acredito que seja possível uma sociedade mais justa e igualitária. Meu legado para os meus filhos eu deixo em vida. Todo dia contribuo para um mundo melhor. É... Quando eu cheguei aqui eu não entendia muito bem o que era o Pracomum não, Tipo assim, foi... Uau, que bagulho é, que é isso aí, tio? Imaginava que era uma coisa, cheguei aqui e vi que... que era outra e descobri tipo assim, é um universo... É um universo paralelo no, no, no mundo que a gente vive, tá ligado? O Procomum é um, um lugar meio mágico, assim, onde se você não é do rolê, você passa batido, e é um encontro de pessoas, assim... Todo mundo sempre faz pergunta: pô, como é que você se sente lá no Procomum com pessoas tão diferentes? Mas eu acho vocês tão iguais a mim, é uma galera tão, tão na minha vibe, que o mundo é diferente de nós, né? O Procomum nós somos iguais ali. o o resto do mundo é diferente, e quando eu me encontrei ali no Procomum e soube que esse mundo existia, que Hogwarts estava ali, né, era só passar o portão... Eu, eu comecei a acreditar mais em mim até então eu me vi ainda muito presa dentro de um estigma, dona de casa, mãe, é, mina de quebrada que passou por várias fitas e você fica revivendo as suas fitas. E aí quando você descobre que tem um mundo de possibilidades, de pessoas igual a você, com sonhos muito parecidos, que em algum momento entram nesse comum, se batem ali, se, se, se encontram. Cara, isso te dá uma potência incrível. E aí somar com as pessoas aqui, trazer trazer um pouco do meu mundo, da minha vivência, né? E ter esse acolhimento, cara, para mim foi foi muito bom, foi muito muito gratificante poder partilhar, né, cara? Poder partilhar, trazer essa questão da ancestralidade, né, que eu carrego firme, forte, latente e tal, e ter esse esse entendimento, né, por parte da, das, das pessoas de que tipo assim, de que minha arte ela não é só só poesia, tá ligado? Minha arte não é só poesia. Minha arte ela é, é raiz ancestral, minha arte é... são os orixás que eu carrego, tá ligado? É cada antepassado meu né, que lutou lá atrás e que eu carrego carrego junto comigo no... no meu verso, na minha poesia, na minha música. Hoje eu sou outra pessoa, outra lua, a forma como eu me vejo, como eu me reconheço, a forma como a minha relação com meus filhos mudou, porque o jeito que meus filhos me veem hoje é diferente do que eles me viam antes. É, desde a formatura do pré-comum eles me veem como uma artista. Antes, a minha, meus filhos falavam, mãe, tem tá que trabalhar? Eu falava, tô. Mas, tipo, eles não viam aquilo como trabalho, né? Viam aquilo como essa arte aí que você faz, que não dá dinheiro, né? Você está indo aí perder seu tempo e agora é realmente um trabalho, é uma grana. E eles vêm comigo aqui e ficam felizes de mim também, vêm pela boia, vêm por tudo, mas vêm, né? E, meu, todas as experiências que eu tive aqui durante o processo que, que eu vivi aqui do empreender e transformar, eu levei para o levei pro meu trampo, né? Eu fui, fui entendendo é, mais a fundo a, a, a importância do, do trabalho que eu fazia, tá ligado? Qual o impacto que ele, que ele causava na vida das pessoas, tá ligado? É, a princípio, falei ah, porra, é só mais um livro meu, tá ligado? É só mais um livro do, do outro parceiro. É só mais um livro da outra mana. Tal né, cara. A gente entende. Eu entendi a importância né, meu de estar de tá fazendo. Tá ligado? Esses livros. Mas não entendia tão, tão a fundo assim. A, a importância para cada autor. Que, que eu tava produzindo. Para cada autora. Tá ligado? Que eu tava produzindo. né? E, e a dimensão. Desse alcance deles para com, para com a quebrada. dia que eu vim, vim fazer a entrevista, eu não sabia quem ia me entrevistar. E aí você tem aquela ideia, né? Do que, qual que é a sua memória de entrevista? É, é aquela pessoa que vai estar tá ali de terno te entrevistando e perguntando qual bicho você seria se você fosse natureza. E você começa a pensar no que o entrevistador quer que você responda. E aí eu lembro que era um dia de chuva e eu não tinha o meu celular... É, deu pau, eu não tinha o um endereço, eu só sabia que ela era na rua de Sete 7 de setembro, mas não sabia o número. E o Procomum comum não tem placa, eu acho muito estratégico, né porque Procomum, comum eu brinco que é uma escola de comunismo, então não tem placa. E aí, eu comecei a perguntar para as pessoas, eu parava o povo no busão, assim, no ponto do busão, ô, oh, você sabe onde é o Procomum? comum Aí a galera, oi, não, por aqui não tem isso, tem a escola ali. Aí me... me... Me falava, ó, ali tem uma escola disso, tem uma escola aqui, mas ninguém sabia onde é o Procomum. Aí eu vi um cara diferente. Aí eu me reconheci nesse cara, esse cara é o Fabrício. Aí eu falei, mano, você sabe onde é o Procomum? Aí ele falou, sei, eu inclusive trabalho lá, é ali. Aí eu falei, pode te abraçar? Abracei ele, fui até lá. Quando eu abri a porta era a Simone, aí eu já, tipo, já queria chorar, eu já quero chorar. E aí eu falei, mano, tô em casa, né? Tô, cheguei na, na minha quebrada, é aqui. A princípio eu achava que não ia dar em nada, porque não é uma aula, né? É o que eu falei: você vai todo preparado com um caderno, com um... tudo que é regrado e lá não é nada disso. E, e aí no começo eu falei: mano, essa porra aí não vai dar em nada, eu tô perdendo um pouco do meu tempo com essas oficinas, né? Que é blá blá blá e, não... e o povo, sei lá, de que sigam, você é Sagitário, ah, por isso que você é assim. E eu, tipo, não me fazia sentido. Mas depois, com o tempo, é, o negócio não fazia efeito na hora. Eu ia para casa, uh, começava a entender aquilo que para mim era difícil, porque era muita palavra de inglês também, que tem um lance de você é, falar palavras em inglês para coisa que existe em português, tipo network quer é encontrar, né trocar uma ideia, mas network. E aí é, eu comecei a entender aquilo e absorver aquilo para mim e comecei a aplicar, né, dar uma chance, porque eu acho que tem muito isso de você ser de quebrado, e você querer ficar naquele seu mundo totalmente fechado e alheio. E aí eu comecei a aplicar na minha vida, começou a dar certo, aí você começa a ver resultado, começa a passar em edital, você fala, e essa porra funciona, entrou um DIN, entrou um CASH, e aí, você começa é, meio que pregar, né? Fazer o esquema pirâmide. Então, hoje eu chego lá para para minha mana, para a Yara. falo Iara, é, você tem que fazer seu network. Você tem que estar com a tua mídia da hora no Instagram. Você tem que pro comprar como? Eu vou todo mundo para o comum. Eu, mando, eu falo, mano, você tem que conhecer o comum, tá ligado? E, cara, é, funciona, é louco que funciona, que não é uma metodologia de ensino, é, de caderno, de apostila. É um bagulho de vivência, e isso funciona, porque você aplica na sua vida, nas suas relações. Então, você conhece uma pessoa, começa a trocar uma ideia, falar do seu trabalho, e, e, e isso pra mim não era um comum, não era usual eu falar do meu trabalho. Agora eu tô no ponto do busão, eu tô falando da minha biblioteca partilha, obrigado, tá partilha. Eu acho que comum é partilha Se a gente não partilhar, né, cara, a gente não consegue chegar no que é comum, né? acho que cada um tem uma, uma explicação, né, cara, para a forma do dessa questão do, do comum, né, cara. E, e, e tem estudos, várias coisas, pesquisadores, falam um vários bagulho e tal mas eu acho que se não tiver é, partilha, assim, tipo, né, uma partilha, aí né? quando eu falo é, é, é, partilha, partilha é uma partilha de igual para igual, tá ligado? E né? é, é, eu partilhar, né, é, ter essa essa aceitação do outro com relação à minha partilha, tá ligado? E eu aceitar a partilha do outro né cara. Eu, na minha visão, eu defino dessa maneira.